E aí galera, beleza de nata com vocês com mais um vídeo E é assim que nós começamos com essa música triste Porque galera, isso aqui é a continuação daquele vídeo Não sei se vocês estão lembrado De não ir na casa do Michael depois No final Alternativo B, né? Que você escolhe, é o B É o B, o A é Matar o Trevor E o que acontece? O Franklin foi lá E a família do Michael, doidona, né? Mas ele era um homem Matou o Franklin Como vocês estão vendo aí Agora, quem vai lá na casa do Michael É o Trevor Então, bora ver O que, que vai acontecer, mano O que, que vai acontecer A gente falou, não vai com o Franklin E agora O Trevor tá bolado Porque ele pegou Ficou amiguinho do, do, do Franklin, né Vamos ver o que vai acontecer Aí ó, o caixão do Franklin Não gostou, obviamente Tá indo lá, resolveu o problema O problema, o problema. Pra ninguém falar o Vamos ver o que vai acontecer Bom bom carro, hein É muito legal esse... O, ele, o cara faz um videozinho da hora, mano. as historinhas legal Deve demorar um tempão pra ficar... Pegando essas cinemáticas aí. São bem chatos, cara. Vai pegar arma. Vai comprar arma. Isso mesmo. Como se o Trevor não tivesse. Vamos ver o que vai acontecer, moleque. cara é brother ali, não... não. Hey, buddy. You're tá ligando pra quem? Me, Lamar, velho. Okay, Tô ligando pro Lamar. Não vai sozinho não, vai com o Lamar. Os caras tão bravos que mataram o Franklin, velho. tido. <risos> doido, né, mano? Ah, olá, Maia. Lá, parece um amigo meu, cara, de infância. Igualzinho amigo meu de infância. Eu nunca falei isso, né? É igualzinho, é. So, it's cool to hang out, man. That's why I called you? um fun guy. parece que você precisa de cara tão bravo, mano. estão falando ali, velho. vídeo é bem curtinho, galera, cinco minutos só. Aí chegaram, chegaram na casa do do, do Michael. Chegaram Pegaram na casa do Michael, velho. O que eles vão fazer, velho? O que que eles vão fazer? tentar cobrar a dívida, né? Matar o... A Amanda... Botou um carro no... Me. Vou entrar, vamos entrar lá, Aí ó, Jimmy... O Jimmy meteu fogo no frango ali, mano, no, no vídeo lá. Se você não sei se não dá uma olhada. Trace. Al oh, Trevor. <risos> Cadê a Amanda? Cadê a Amanda? Olha isso, mano, o um ritual, velho. Caraca, que viagem. E caramba, o uh... Professor de. professor de Yoga. Professor? O professor de Yoga. Vou entrar, vamos entrar. Estão tentando ressuscitar o Maico, velho. Olha lá! Caraca, moleque! Ressuscitou, velho. Corre, gente. Vai embora. Caraca, olha o. Nossa, meteu fogo no. Mano, meteram. No... Tá no finalzinho aqui, fica com. Você viu o olho? Olha o olho do. Do. Do, do Michael, mano, vermelho. Olha lá, ó. Olha isso, cara. Que bizarro, mano. Carro, cara. Olha aí o olho do do, do... do Michael aqui, mano. Vermelhão. Cara, ressuscitaram o Michael. Na verdade, sumonaram o espírito dele, né? Coisa bizarra. Galera, esse foi o vídeo finalzinho. Depois fica os dois vídeos dele ali, os créditos. original na descrição. Espero que vocês tenham gostado. Que foi mais uma historinha maluca aí. Se gostou, clica no gostei e compartilha. inscreve no canal. Obrigado pela moral e por assistir. Até uma próxima. Ó, ele vai botar fogo no, no Trover, ó, ó lá. Matou o Trover queimado, mano. Fui!